Solta as pernas também. Aqui é tudo a base. Aqui tá mexendo cristais com energia fria. Você entendeu, boneca? Sim. <risos> Vai melhorar totalmente o seu apetite, viu? Uhum. O seu emocional vai equilibrar. E tá abrindo o seu laríngeo também. Tá Solta os ombros. Solta. Isso. Aí. Isso solta tá tremendo ainda por dentro, tá? O efeito com cristais é um pouquinho diferente, é o mesmo, só que o cristal ele vai atuar muito rapidamente no corpo inteiro que a pessoa está precisando. Ela entra em contato direto com os minerais. E potencializa? Potencializa muito, mas não é todo mundo, entendeu? Porque não tem não. pessoas que já não precisam. Mas a gente sempre usa os cristais, né? Uhum. No caso dela, ela está com falta de ferro, ela está com falta de alguns Elementos, então você vê que está recebendo e está trabalhando muito o chakra básico e emocional. Tanto é que ela sentiu o umbigo pinicando com o cristal lá.